Apresentando eu, papai Jujuba Nanica No canal Jujuba Bananica. Fazendo para mais vídeo hoje nós estamos aqui, gente, para mostrar a minha querida cidade que eu e minha amiga fizemos. Eu e minha mana. Vamos dizer assim. Uh, eu e ela fizemos uma cidade é aqui no Bloxburg e falta terminar porque a gente meio que destruiu nossa casa. A gente destruiu nossa casa pra fazer um hotel. Porque nessa cidade só dá pra morar duas pessoas por falta de espaço e por botar mais coisas que não tem e tem, sabe? Lembrando que eu gastei 200 mil nessa cidade. Ela me deu mais ou menos que uns 50 mil, vamos dizer, porque 100 mil foi da minha casa que eu destruí. Uh, mas então gente, eu vou mostrar minha casa aqui pra vocês e minha casa, ó, minha cidade, né? E aqui ó, ela não está terminada ainda, como vocês podem ver, eu botei um banquinho aqui, ó. Aqui é para ser o lugar do hotel, aqui é para ser o estacionamento público ou até do hotel. E bom gente, como vocês podem ver é bem completinho... Temos um McDonald's, a gente não queria botar muitas cores, tipo assim, efeito na parede, porque senão a gente já tentou até botar efeito na parede, só que ficou meio, sabe, meio... meio que a luz estragou o efeito. Aí a gente só fez assim, meio simplesinho mesmo, não precisa de nada muito exagerado. A gente fez as decorações, entre outros. Este é nosso Mac, eu vou mostrar a pé também, né gente, aqui. Mas por cima vai ficar mais ou menos assim. Mais ou menos não. É assim. Vamos começar aqui pelo Mac em primeira pessoa. Pausa para o Tour. Essa parte não tá ligada, eu não sei porquê. Aqui, ó. Xiii, Aqui, ó. Vamos começar o tour agora. Daqueles, daqueles negócios de tour mesmo. Cienando. Pelo menos nada que foi de YouTube. Pelo que eu sei, né? Se ela não olhou no YouTube. Esta é a parte da cozinha. Um balcão bem grande. Eu que botei esses efeitos. Porque ela não gosta de efeito. Eu não sei porquê. Este é. Calma. O um Mac fechado. Este é o um Mac aberto. Gente, já vamos para a próxima casa que está aqui a plaquinha de proibido estacionar. Eu ia botar um, um e 2 nessa casa, mas ignora. Aqui nós vamos para a primeira casa, essa que foi é a minha amiga que fez. Que ó, que povo que... Ó, tá vendo? Tá vendo o povo que eu boto pra, pra vender minha casa? Entendeu, né? Aqui bem simples, simplesinho, aqui é a sala. Como não é para muitas pessoas, tem três espaços na casa, a gente fez por três, viu? Que é só para aparecer, ó, entendeu? Essa aqui, ela que teve a ideia disso. Bom, aqui vamos subir na escada, nós temos o um banheiro. Bem, bem clean. Uma banheira, vocês já vão entender o porquê. E agora nós vamos para a nossa área de lazer preferida. O quarto, né, gente? Aqui, ó, bem bonitinho, arrumadinho os brinquedinhos da, da criança. Aqui é o um negócio de roupas. Aqui os brinquedinhos. E aqui é a cama. A cama do bebê e a cama deles. Como vocês podem ver, é um quarto bem bonitinho. A gente fez até as nossas cores preferidas. Aqui é a cor preferida dela. E aqui fora nós temos a varanda da casa. Por isso... Porque tem varanda, a gente aumentou real a mais. E porque tem cama de bebê. Mas a gente aumentou... Abaixou real por causa que eles têm bebê. Essa casa é pra prioridade de quem tem o bebê. Não me pergunte por que é Próxima casa, essa aqui foi eu que fiz. Dá pra perceber, né? Que foi eu que fiz. Eu gosto bem de... Né? Eu não lembro se foi eu. Acho que foi ela que fez a entrada e tudo. A decoração, mas eu que ajudei nas coisas. Aqui eu vou até comer. aqui Vida de trabalhadora na cidade não é fácil, a gente tem que comer. Agora, de novo... Agora, parece que o jornal não é mais o cara só assim, ó. Como vocês podem ver na minha rotina de Blocksburg no vídeo passado, que eu até lembro desse vídeo. Aqui aparece agora as notícias, não só esse cara, mas vamos continuar o tour. A decoração foi ela, mas eu que, dei os... Mas eu que corrigi os bugs, vamos dizer assim. Aqui é uma tricama, bem... Porque meio que teve umas pessoas que queriam alugar casa estava em três. Aí tinha outra pessoa que tinha quatro. Aí eu botei um, aí botei três aqui. E tem um sofá pro, pros outros povos dormirem. <risos> vamos continuar. Aqui a cozinha, bem clean. Vou pegar até um café, porque já já eu tô ficando sem energia. E agora saindo das casas, vamos um pouco para a escola. A porta foi eu que fiz, porque tava meio que bugado isso aqui também. Não tinha. E essa aqui já teve até aqui a direção. Aqui, ó, a diretoria. Eu ia botar uma Mona Lisa aqui, mas não faria sentido. Né? Aqui é a entrada. Aqui já temos o refeitório, como podem ver. Bem cleanzinho. Lembrando, o refeitório fui eu que fiz, tá? Ela só me ajudou a botar os copos, mas eu que tive ideia. Aqui a cozinha foi ela que fez. Aqui eu. Aqui dentro até botei umas comidas, né? Aqui é pra fechar, ó. Aqui é pra fechar, calma. Eita. Peguei. Não é pra pegar, não. Fe aqui. Pronto. Isso aqui é pra fechar a merenda, né? Quando não tiver ninguém. Pra fechar aqui, ó. Abrir. E fechar, entendeu? Essa parte aqui é trancada para as pessoas, né? Porque elas não podem entrar, né? E aqui em cima nós temos o banheiro feminino e masculino. Eu que botei essa cor aqui, ó. Só pra avisar, porque o banheiro era branco inteiro. Eu não queria deixar branco. Eu botei uma luz vermelha pra ficar esse tom aqui. Eu sou inteligente. No banheiro eu faço isso. Aqui é um banheirinho. Bem clean. Tem, todos são iguais. Aí aqui. Gente, me, me faça uma pergunta. O banheiro, foi, o banheiro masculino foi ela que, ela que fez. Por que isso aqui? Por que isso aqui? <risos> não me pergunte. Eu não vou falar nada. Aqui temos a sala. Foi difícil achar esse pano Pano verde, e aqui nós temos a escolinha. Entendeu? Os livros, lembrando que essa parte que fui eu, tá bom? Por isso que tá lindo, maravilhoso. Então, aqui acabamos o tour pela escola. Nós vamos deixar esse lugar por último. Mas aqui temos a biblioteca. Ela que fez também, ela fez a maioria porque a maioria eu fiquei Farmando, mas isso aqui tava bugado, não tava aparecendo no chão. Aqui ó, bem bonitinho. Um livro, Tanã. eu até tirei um pouquinho, desencostei um pouquinho, deixei dentro do outro, porque eu tenho game pass, mas bom, fechando e aqui. Ali, gente, ali, eu vou deixar esse lugar por último, porque é o melhor lugar que tem. Fui eu que fiz a, essa parte de fora, mas foi ela que decorou por dentro, mas eu que pintei também as coisas. Aqui temos uma cafeteria, que foi eu sozinha que fiz, por isso tá meio simples, eu não gosto de coisa muito exagerada. Aqui, entendeu? Aqui em cima é os banquinhos, tem que pular pra passar, mas ignora. Vou passar por aqui também. Aqui embaixo temos, né? Aqui, negócio né, de fazer chá, café. Inclusive tivemos a nossa primeira cliente, porque ninguém gosta de cafeteria, aparentemente. Esse lugar fica ali. Aqui, ó, nós temos essa sorveteria maravilhosa que fui eu que decorei. Eu que decorei tudo isso aqui, eu que fiz tudo. Eu sou muito gênia. Olha isso aqui. Isso aqui é, é um molho de pimenta, mais ou menos. Um negócio meio que, né, vamos dizer assim. Um negócio meio que assim. É um... como que é o nome? Ketchup. Ketchup. É um ketchup eu botei de... É, eu virei pra trás, porque não tem nada, né? Eu virei pra trás. E assim eu fiz o a cobertura de morango. É um ketchup. E aqui temos a... O chá de boldo da vovó, é o nome disso aqui é o um remédio da vovó é o nome, aqui eu pode ter até ver que tem uma veinha aqui na foto porque eu fiz como se fosse a calda de chocolate e o ketchup eu virei pra trás entendeu, pra significar e aqui já vamos vou... uhum. aqui nós temos também os mesmos enfeites Aqui em cima nós botamos aqui em cima porque a gente achou melhor. Na verdade eu, né? Eu, eu botei aqui em cima pra... porque ficou melhor. Eu tentei deixar esse espaço mais clean para as pessoas passando. queria botar, tipo assim, pra cá, sabe? Não gostei muito. Aí eu fiz aqui em cima, bem simples, como se fosse o primeiro andar. dar. Vamos até pegar aqui, né? Eu botei um liquidificador, gente, para fazer as vitaminas e tal. Também para fingir, né? Porque pra fazer sorvete tem que bater. Né? Ai, meu lábio tá seco. Aqui temos aqui. E finalizamos. Aqui atrás tinha uma porta, mas eu excluí pra fazer o hotel. Bom, aqui nós temos a... Como que é o nome? Loja de roupa. Lembrando, ela que decorou, mas eu que pintei. Essa parte aqui foi minha invenção. Aqui, ó. Eu sou muito, né... Além das ideias. É tudo o mesmo loca local. Local, ó. Tudo a mesma coisa. Ficou bem bonitinho. Aqui, gente, ela ia deixar de, tipo assim, de uma cor só, preto. Preto, branco, cinza. Então, eu tentei fazer, sabe aqueles produtos que aparecer na TV? Aí eu botei várias cores. Ficou bonitinho, não ficou? Ela também ia fazer só algumas cores, né, aqui na roupa, só que ficou muito caro, né. Vamos pro parquinho. E é isso, não tem muito o que falar do parquinho, é um parquinho, né, gente. É um parquinho. E agora vamos para o melhor lugar da casa, do, da cidade. Esse local é o melhor local que tem. Olha isso aqui. Olha este lugar. Fala se não é o melhor lugar da cidade. Tem até uns pão aqui. Subindo, tem umas cadeiras. Ficou bem, bem, bem cleanzinho. Entendeu? Mas bom, gente, aqui é o estacionamento. E vamos terminar aqui no estacionamento E aonde é vai nascer uma nova era. Uma nova construção. Nosso querido hotel. Vai ter o máximo de andar que der. Mas então pessoal, é esse o vídeo eu Espero que vocês tenham gostado A gente vai fazer o hotel E quando tiver o hotel, eu só vou mostrar ele Porque vocês já viram a cidade Mas então pessoal, fez esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado, gente, se inscreve no canal Deixa o like, se inscreva, ah, deixa o like, se inscreva no canal E compartilhe o vídeo para os seus amigos Yeah Mas então pessoal, fez esse o vídeo tenham gostado, gente... Beijo, de o E tá falou Usou, top.